Esse é, um, esse é um buraco, é um túnel que não tem saída, meu amigo. Nós estamos entregues à marginalidade em todas as áreas e fim de papo, viu? tem que melhorar isso. Não é coisa só da Bahia, o Brasil inteiro que está assim. Nós temos que cobrar de quem governa a gente uma solução. Sete horas e vinte minutos, Bahia no ar já está no ar. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Varela. Bom dia para você que está chegando aqui com a gente. Vamos nesse ritmo de notícia, prestação de serviço, notícia ao vivo. É isso que você quer? Vamos lá. Hoje é dia 19 de setembro. Bahia Baiano está começando com essa surpresa para você. Novo projeto gráfico, nosso jornal ainda mais bonito para levar informação. dias. Vamos dar bom dia. Vamos dar bom dia para nossa equipe que está trazendo os destaques para a gente. Fagner Coelho e Henrique Oliveira. A gente começa aqui com você, Fagner. Bom dia. Que assiste ao Baiano Ar ao vivo da rua Cael, no bairro, a de Brotas, nessa área aqui do bairro de Brotas.